Estivemos no episódio anterior a explorar as visualizações oferecidas pelo Drupal Commerce Default para gestão de encomendas. Esta é a visualização principal, tem uma base de trabalho já interessante, mas certamente muito pode aqui ser melhorado em termos de Uh, poupar tempo, ser mais intuitivo na utilização. Vamos ver em termos de Commerce Kickstart o que é que se nos oferece e que tipo de melhorias podemos implementar na no nossa Views, já que uh, com a ajuda do Views e provavelmente de alguns módulos Contrib, podemos melhorar muito esta base temos aqui uma instalação local uh, Commerce Kickstart e ao clicar nas orders vamos ver o que é que em termos de gestão uh, das encomendas uh, se propõe o Commerce Kickstart fazer temos para já uma série de filtros diferentes e uh, estes mais funcionais até porque permitem filtrar encomendas por períodos temporais e ainda por estado isto é algo que nós podemos fazer juntamente com a pesquisa por nome e e-mail, facilmente implementando na nossa view, que neste momento não tem esse tipo, tem um simples filtro por order number, mas podemos estender isto facilmente editando a view. Temos o link para adicionar nova encomenda, em tudo igual ao default, e temos um novo elemento que é o bulk operations, dado pelo VBO, que nos permite também fazer e proceder a ações de uma forma massiva. Essa funcionalidade não está neste momento implementada nesta visualização que vem por defeito, mas poderíamos facilmente fazê-lo usando o VBO, que aliás já está instalado e está nos, na nossa lista de módulos, acrescentando o campo do VBO no topo da nossa lista. O que seria, digamos, mais complicado e que não é tão óbvio, é o Quick Edit. Embora nós já começamos esta funcionalidade, que é extraordinária, que é o de nos permitir aceder à encomenda sem ter que clicar na encomenda. E reparem que o que acontece neste momento é eu ter que editar, salto para um painel exterior e então edito. O que aqui... Desculpem, o que aqui nós temos no Order uh, do Commerce Kickstart é um uh, edit rápido uh, que me apresenta os dados gerais da encomenda e que me permite facilmente, uh, inclusive, alterar o status. Algo que eu só consigo fazer no, no default se entrar efetivamente no formulário do, uh, da Order em questão. Um outro dado interessante e um extra muito mais interessante do que o Revision é o Order History. Este bloco, que também vemos que é uma visualização, é acrescentado e faz parte do bloco de edição aqui do, da Order e que tem que ver com o histórico dessa Order. Isto é dado, ou é... Permitido uh, através do elemento message uh, que, uh, e que não tem que ver com este Revision. Porque nós aqui, nesta parte uh, da edição, podemos aceder ao uh, Revisions e sabemos que o Revisions, como, como qualquer outra entidade, aliás já ouvimos quando estivemos a ver Order Settings, uh, acionamos o sistema de revisões, tudo o que é uh, feito com um, Aquela order é, é, digamos, gravado aqui. No caso, este history é diferente. Tanto que se nós abrirmos uma order, e neste caso estamos a consultar a order ID 1, verificamos que temos um view, um edit, um payment, um history e um revision. Portanto, o revision é o default, o history é que é o extra. Que modo é que permite esta nova funcionalidade? Efetivamente, se consultarmos a visualização que está a ser aqui uh, produzida, esta visualização, uh, verificamos que é uma visualização do tipo Commerce Message e que está a utilizar o módulo Commerce Message uh, e o Message de que depende. É, aliás, este módulo e que depende do uh, Message e que integra com ele. É um extra interessante uh, e pode ser interessante implementá-lo numa uh, edição uh, de um projeto com Drupal Commerce. Uma boa sugestão do Commerce Kickstart. Uh, temos, uh, vou fechar o Quick Edit, e, uh, digamos, são estas uh, para já, e assim visíveis, as grandes uh, melhorias do uh, commerce kickstart. Aqui não temos uh, a questão das tabs porque o uh, um, o filtro por uh, por fases, não é? Por etapas permite-me uh, ver uh, e consultar automaticamente sem ter que criar várias visualizações. É outro tipo de filosofia. Uh, qualquer uma delas válida, agora uh, o que é importante é perceber uh, o que cada uma faz para implementarmos aquela que melhor condiz com o objetivo que perseguimos. Fica então aqui esta proposta do uh, Orders uh, e da gestão das Orders uh, sugerida uh, e, e realizada pelo Commerce Kickstart, onde podemos tirar ideias também interessantes para melhorar a visualização default do nosso Orders uh, do Drupal Commerce.